Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também fundador da DoraSoft. Nesse treinamento nós estamos contando com a participação do Fernando, da lotérica alterosa que é de Londrina, no Paraná. Só para você ter uma ideia rápida, o Fernando quando comprou a lotérica dele, era uma das últimas lotéricas na SR em resultados. Em apenas um ano, ele saiu do último lugar até o primeiro lugar em vendas na SR dele. Não foi apenas uma ação única uma ação contínua e é sobre isso que ele vai trazer pra gente ele vai trazer diversos aspectos importantes dentro de uma casa lotérica claro além do uso do software ágil dentro da casa lotérica para melhorar o resultado dele através de um acompanhamento mais firme forte para tomar as decisões corretas e claro reduzir os custos da empresa dele vamos conhecer o fernando então em algumas aulas então agora você já sabe quem é o fernando beleza vamos lá Agora a gente vai abordar um pouco, com mais profundidade, é, o assunto de alarmes. Como eu falei, é, a gente já tem é, a necessidade de que a gente utilize esse tipo de dispositivo dentro das nossas lojas. É, uma das marcas que eu mais gosto e mais utilizo é a Intelbras. Tá? Então aqui é, eu tenho o um exemplo de um, de um tipo de sensor que eu acho que é um, o sensor que a gente deveria utilizar mais dentro das lojas, que é o sensor de micro-ondas, ou seja, ele é um sensor que ele é híbrido, ele não utiliza somente uma tecnologia para detectar uma movimentação. Os sensores de infravermelho, é, a gente já sabe que existem alguns casos de pessoas que colocam lonas em cima delas e conseguem ultrapassar o, o, o sensor de infravermelho. Por quê? Porque a lona impede que o calor do corpo seja detectada pelo sistema de infravermelho, certo? Então, por isso que o sistema de micro-ondas híbrido, ele é mais interessante, por quê? O sensor de micro-ondas, além de detectar o infravermelho, né, que seria o sensor comum, ele também detecta qualquer movimentação de um objeto. Ou seja, quando você tem esse objeto aqui, o sensor faz uma varredura. E qualquer movimentação que esse objeto tenha de localização, o sensor vai disparar. certo? Então, ele é um dispositivo muito mais completo e tem uma tecnologia muito mais moderna para evitar que casos como esse das pessoas que tentam burlar o sistema de infravermelho consigam é, fazer isso. Também é importante que esse dispositivo simplesmente ele não é, se aciona é, em qualquer tipo de movimentação. Então ele tem uma, uma tecnologia onde ele consegue verificar é, o tipo de, de movimentação do objeto, então, por exemplo, esse caso aqui, ele é imune a cachorros, gatos, pássaros e tudo mais. Então, é um sensor que consegue identificar esses tipos de objetos e não vão disparar e fazer falsos disparos, né? Que é uma coisa muito comum nos sensores de infravermelho. Ou seja, se você tem uma loja que eventualmente tem um local onde tem muitas pombas, né? Principalmente em centros das cidades grandes aí, tem bastante pomba, é... ele tem essa, essa capacidade de detectar esse tipo de animais e não fazer falsos disparos, tá? Então esse é um tipo de sensor que eu recomendaria bastante o pessoal usar. É importante que você sempre busque as centrais com é, sistema de monitoramento, ou seja, centrais monitoráveis. Então essas centrais monitoráveis são aquelas que uma empresa de fora pode fazer o monitoramento dessa central, tá? as próprias empresas de segurança e de monitoramento já possuem esses, esses equipamentos que podem oferecer para vocês ou se vocês quiserem é, comprar esses, esses dispositivos e depois solicitar que uma empresa faça a instalação tá? mas então o, o importante é que utilizem equipamentos que sejam monitoráveis essas centrais monitoráveis elas têm a capacidade de você utilizar sensores tanto com fio quanto sem fio os sensores sem fio é, eu tenho ainda um pouco de receio pela necessidade que a gente tem do dispositivo. Por quê? O sem fio, ele só é utilizado em, em situações que você não tem como passar cabo, tá? Só que a confiabilidade dele é muito menor do que uma situação com cabo. Então, eu acho que para nossa situação, para nossa realidade, o sistema com fio é mais indicado, tá? Existem esses sensores tanto com fio como sem fio. Busque sempre utilizar com fio, porque com fio você tem uma segurança muito maior do que o dispositivo vai estar sempre online. Espero que tenha sido de grande proveito para você esse vídeo do Fernando, falando um pouco mais sobre as questões que nós temos que cuidar em relação aos nossos funcionários dentro de casa lotérica. Espero que tenha te ajudado. Se você quer se manter informado, envie a palavra VIP aqui para a gente nesse número que nós vamos enviar a informação para você toda semana atualizada a respeito de casas lotéricas. Um abraço, sucessos e produtividade!